Pessoal, chegou. Coisa que todo youtuber mais espera, a gente tá aqui, não tô nem acreditando. Acabou de chegar no correio, cara. Eu não tô acreditando. Acabou de pegar a nossa caixa aqui de, da placa do YouTube. Vamos abrir junto com vocês. Vamos a gente abrir nem agora, agora, isso, né? agora, Chega aí, galera. Vem ver aqui. Tamo aqui, ó. tiro lá lacre. Ih, já era. E... Olha só. A carta, mano. A carta da seu do YouTube. Parabéns, canal Zeimar. Completar esse, essa esse grande Isso. marco. Esperamos que vocês consigam chegar muito mais longe. Muito Nossa. da hora, essa mulher gente boa. Aqui, ó, temos a placa do YouTube. Dá uma flagrada só, galera, a placa do YouTube, mano. Não tô acreditando. <risos> não tô acreditando, né, mano? Parabéns, um inscrito. O canal Zeymar. Nossa. Agora nós vamos fazer o que tem que ser feito, né? Só que né? assim, é que... Essa carta, ela me prende, entendeu? Essa carta, ela tá me... Essa, essa placa tá me prendendo aqui, é um inscrito. Então a gente vai serrar essa placa. Então. Vamos, cortar vamos um serrar é agora. agora. Vamos ver o que tem dentro dessa placa aqui. Chega aí. Pegou a placa? Tá aqui. aqui. Vou cortar. Calma aí, eu seguro aqui, eu seguro aqui. Cuidado, hein, cuidado. Ai meu dedo! Ah! Cortou, cortou, cortou, cortou, abriu já. Vai, vai, vai que tá indo. Ai, ai, ah, ah. é muito difícil. Calma aí, daqui, daqui, daqui. Aqui, mano. Corta aí, corta aí, tá, tá saindo. Tá quase cortando. Vou ter que levar na serraleria. <risos> Não, leva na serraleria, deixa que... Aê, aê, aê, aê cortou. cortou. Calma aí, vamos arrancar aqui. Olha, mano, parece um pingente, ó. Pô, louco. Que louco, ó. Tá aqui o botão do YouTube cortado, ó. Vamos... E assim, se você estivesse perguntando, eu não fiz isso aqui por zoeira, por nada, é porque... É como eu falei, essa placa aqui, ela tá me prendendo a um inscrito. Eu não quero um inscrito. Eu quero 10 inscritos. Eu quero chegar aos 10 inscritos é e... isso aí. É nóis, mano, isso aqui tava tá me prendendo, agora eu sei que eu posso muito mais, 10 inscritos, Vamos 10 inscritos. A meta é 10 inscritos, falou, galera.